Qual que é o nome do senhor? Ladico, ele me chamo Ladico. Ladico, você é natural de onde? Sou aqui de franca mesmo. E o, senhor, e o senhor trabalha com motosserra? Não, esse aqui eu comprei só pra quebrar um gás. É só pra quebrar um gás? Isso é, aqui é pra fazer uma loja. Você senhor tinha que comprar uma pra mim, que eu gostei do barulho. Hã? O senhor uma pra mim. Uai. Só me dá o um dinheiro, né? Essa aqui, eu pe... sabe, O senhor te falar, é isso aqui, aqui, ó, é. compensa a motosserra zero. Pelo senhor, se o senhor vai parar eles vai te, te tomar essa motosserra. Fiquei fui lá e paguei imposto dela, 100. reais. Agora o mineiro fala, e essa motosserra, fez o documento tudo aqui, ó. Tem a gente tem também o documento, documento tudo aqui, ó. Tudo em dia. O senhor faz serviço de pedreiro? Não, eu trabalho de pedreiro, eu sou consultor. Hein? Isso é bom. É, eu trabalho muito tempo de pedreiro, gente. O senhor sabe quanto tempo faz eu o é de O senhor é de que ano? O senhor é de que ano? Sou de 51. Eu sou de 52? Nossa. Eu tô achando que o senhor está melhor do que eu, porque não, não, não. o senhor está trabalhando. Não, não, não. E eu nem andar, não mando. É? É, senhor, professor, eu, eu peguei, você sabe eu não, eu não que trabalha a família da senhora aqui? Sim. Eu era sorteiro. Estou com 57, 47 anos de casado. Então faz uns 50 anos de trabalho para ele. O, o senhor casou em 77. 74. 90, 97. É, 74. 74 eu casé. 94. Eu comprei, o senhor sabe como é que é o negócio? É. Deixa eu te falar. O senhor conhece alguma coisa ali? O senhor sabe Bolério? Sei. Porque eu sou vadinho de bairro de Coré Rosa, o senhor sabe que eu sou vadinho de Coré Rosa? Tudo é meu. Quando eu comprei aquilo ali, eu estava de 19 para 20 anos. Meus colegas chamaram de dois, estão tá ficando doido em comprar terreno. Nós temos que divertir a vida. Naquele tempo, a bagazinha do Luiz abriu, meus colegas compraram com a Sonata Rio, que é pequenininha. Fazia você nada na casa das moça, eu falei, não. Ô, ô, ô, como é que é o nome do Ladico. senhor? Vadir, o senhor conheceu meu sogro? Oh. José Ponce. Onde é que ele é? Do supermercado lá, ali da Santa Cruz. O senhor é da Santa Cruz, não é? Sou. Ali senhor, na, na Avenida é? Santa Cruz. Como é que é chama? José Ponce, era o José Ponce e o Toninho Ponce. Ah, conhecia sim. Os bicho. irmãos. Faz tempo então, ué. É, ué. Faz tempo. Ele é meu não, sogro. Tá filmando, tá? Eu tô filmando tá. o senhor. Não, não tem problema. Ó, o senhor Vadir, que família que o senhor é? Eu não tenho, a minha família eu, minha família lá do, eu sou, é tudo mineiro. Eu sou mineiro? O que que tem? Você tem preconceito de mineiro? Não, eu sou, eu sou assim, tem, De onde que des... é de Minas? Eu sou aqui de Capitinga. Capitinga, você conhece então o homem que mais cortou madeira de, de, de, lá na Capitinga, o seu Hélio Ferreira? Ah, conheci. Ele está vivo ainda. Está vivo, não. Eu sou, eu, eu sou antenor que já morreu, 92 ah. anos. Não. O senhor antenor foi prefeito lá, você conheceu ele? Não. Antenor, falei? Eu, eu não fui lá mais. Eu não conheço Capitinha. Mas que, de, que, quando que o senhor saiu? O senhor tinha que idade? Não, nunca. nunca eu nasci e já vim para o estado de São Paulo. Eu não conheço Capitinha, não. Porque não, a cidade conhecido. é boa, viu? É, eu não conheço lá, não. O senhor precisa voltar lá para visitar aqui o pessoal. Agora, se Deus quiser, primeiro eu aluguei um ranchinho pra lá de São João. Aí Todos os fim de semana eu estou indo para lá. Se Deus quiser. O senhor come costela de porco sim, de sim, vaca da daquela... Mandioca? Costela de vaca, toicinho cozido do feijão, gosto mais da conta. Sabe que eu como? E gordura, é a, a banha de, de, de porco, o senhor come? Eu, cedo, sabe o que eu como cedo? Queijo, tomate e mortandela. De tomate, no meio do pão. Eu como pão cedo sim, eu como pão. E de be... tarde, pinto. Bem muita pinho de tarde também. Ah, de o senhor mesmo. fica. Complicando a vida do senhor? Não, né? complicado não, eu comecei a ver, eu estava com 7 anos de idade aí. E o senhor está com. 71? 71? É. Eu se o senhor ia diminuir na pinga. Não, toda vez meu pai Quando eu tinha 7 anos, meu pai dava pinga pra ele me beber. E quantos anos ele morreu, o pai do senhor? Meu pai morreu com 80 e tantos anos. Não, mas o senhor pode chegar no 10. Chega não. Chega? <risos> uh, o senhor tem força? Tem, chega não. Me deu corona, senhor, eu quase no ruim. Deu coronel, que passei aqui no bairro, 24 pontos, 25 pontos, até eu... Nossa Senhora. O senhor ficou internado, não, né? Eu fiquei, não. Eu, eu tenho uma irmã especial que mora comigo. Minha irmã especial que mora comigo. Que, que... Graças a Deus. E o senhor que ajuda. O senhor não falou o nome do pai do senhor? Jerônimo Cândido Garcia. E a mãe? Rosara Cândido Garcia. Rosário. Eles eram de onde? De... Minha mãe disse que era Santo Mai, meu pai de Biracê. Biraci, Minas. É. Garcia, tem é. muito Garcia. Você conheceu o irmão dele? Do meu pai? É. Conheci o João Cândido e o Joaquim Cândido. João Cândido e o Joaquim Cândido. É, o tio Joaquim Cândido, o João Cândido e o tio Arvindo. Ar, Arvindo? O Arvindo, é. E, e, e irmãs dele? O irmão tio Jacinto morreu lá, Jacinto morreu com 110 lá na Vila 110 é, né? a. Assim, é, por isso que eu falo pro senhor, pro senhor chegar no seio, é Não, ué. minha tia Jacinto assim, sabe o que acontece, ué. Mas comigo eu dou de pôr de jeito de jeito nenhum. Só comigo eu de pôr que fogão de lei. O Fidel tinha um aleador, sabe aquele aleador que tinha na ela... um? Sim. O Fidel, dono do aleador, é ele acompanhava a campadinha, a matava e piscinava aqueles torres na, no ensino fogão de Lei e comia aqueles torres. Aí o que acontece? Aí o. Um dia o soltou a intestina pegou com 110 anos e veio passando da casa. Já tomou o soro. A não ficar doendo não. Tomou o soro, é. ela pegou, tomou o soro e voltou lá para Chegou em casa com meu torreiro, é. torredo com feijão frito. Aí complicou. Ela, não, aí eu disse aí, assim, não... O, eu, o cabelo não. do senhor, o senhor está com esse bordel, o senhor é bom de cabelo? Não, não, eu... não é bom, ué. <risos> <Eu preciso risos> não essa, hein? Você não rifera essa bagunça eu sabia. Você tá... e, e da mãe do senhor? Quem são os irmãos da mãe do senhor? Não, Da minha mãe, é.. é o tio, tem um homem que mora aqui na Ponte Preta, ele tem 98 anos, irmão da minha mãe. Como que é chama? Joana. Jonas de quê Joana Garcia. Joana Cândido Garcia. A mãe da minha mãe é, tem 96, 98 anos. 98 anos. É. E mais quem que era irmão dela? O, a, tia, a, a minha mãe tinha a tia Gerardo, tinha, tinha, tinha, tinha uma irmã de porção de irmã. Já morreu tudo também. Né? O Sou avô te... do senhor, como é que chamava? Meu avô chamava Sarafim. Sarafim, -Sarafim é. ou Serafim? Sarafim. Sarafim Serafim de quê? Meu avô pequenininho, do nariz vermelho. Do... Do... Do... Espanhol? Não, não, não, não é espanhol, não. Garcia é? Garcia, é assim, eu não... Serafim Garcia? É. E a avó do senhor? Avô avó é madrinha, Maria Rosa. Maria Rosa. Mas Você... comia minha avó, nossa, comia com a mãe demais. <risos> Quando a senhora é... Eu sou daqui mora moro ali no, no, no Santana, Santana daqui. É, atrás do Poço São Paulo-Miro, perto, perto da cozinha da fazenda. Uhum. Ali na Santa Rita, ah, embaixo, sim. lá embaixo. Ah. Eu, moro ali, eu moro perto da casa do meu sogro, ah. José Ponce. Ah. Foi bom conversar com o senhor, eu tirei é uma certo. história bonita. É, eu eu tenho. Sabe quando a pessoa sabe quantas pessoas têm que conversar, eu converso Meu Eu não aguacei comigo, que hoje eu chego com faço amizade com todo mundo, graças a Deus. A melhor coisa é. que tem, é. Eu acho que a pessoa tem amizade, você é bom demais, né? Eu sou... O nome do senhor é meu é? Ladico. Ladico? Mas o nome do senhor é Ladico. Não, é, é. meu nome é Geraldo Cano da Silva, ninguém. Sou senhor, né? Deixa eu falar pro senhor, eu trabalhei lá no Mão Xavier, né? Você conheceu o Meneghet? O Glóvis Meneghete? Conheci, isso. Comprei muitas coisas de madeira. O primo Beneghetti. Comprei muita madeira de lá, quando eu trabalhava. Esse, a, a, a, o senhor trabalhava ali no centro, pertinho da, da. hoje é a Universal? É, ali era coisa dele licença, deixa, deixa eu ver. É, a loja desse. Alô? Alô? Oi? Bom dia, tudo bom? Do quê? Do quê? Ah, não. Não, eu não quero. Não, eu não posso falar hoje não. Obrigado. Tchau. É. Aí de qual? De, aí? O senhor estava tá falando que o nome do senhor é Geraldo... Geraldo Canho Mas ninguém me conhece. Aí, tava... Mas o senhor não assina Garcia? Gar Garcia? Não. Não. Senhor. Mas o avô do senhor era é, a Garcia. É. O senhor fala para o senhor. Estava trabalhando no Malchavia, eu trabalhei lá e deu dezembro. Levava a gente para trabalhar lá e voltava, né? Também menos não trabalho mais não. Se eu aposentar com o olho dele, não posso trabalhar. Posso ser com biquinho, mas não ordenado a gente não dá, ué. Ô, ô, ô senhor Geraldo, me fala aqui. O, o senhor trabalhou com, com. O senhor trabalha com motosserra hoje lá na, na, no, no Meneguete, o senhor trabalhava na, na não, circular, não? Na ou Era só. Era só comprava o portal deles. Só comprava o portal? Era, era costure. Última casa eu terminei a 700 metros, lá na Vila Ipa. 700 metros de casa. Ali tem umas casas ah, grandes, hein? O senhor sabe que a Floriano Peixoto lá embaixo? Subiu no teu repouso dos idosos ali? Sim. Que a casa tem 600 metros de metro, eu é que fiz aqui a casa. O dono de que a casa morreu com 36 anos. Quem é que era o dono dela? Fabinho Sintra. Fábio Sintra. Fábio Sintra. É uma que está na esquina? Não, é no meio de quarteirão, repouso dos idosos. Repouso dos idosos. É, é, é dois andares, não é? Não, é, é embaixo, embaixo é um porão só. É um porão? É. é em cima, é do, lá, pessoa, pra, é carcucano que paga mesmo lá, por mês. Paga, paga mixarela, Quanto que é pago. Mil reais? Quatro mil. Quatro mil. Essa é de oito mil. Ô, ô, ô, senhor mas... Geraldo. E o senhor casou aonde? Casei aqui em Franca mesmo. Minha mulher é do senhor de Balfe, da Bahia. E aonde o senhor conheceu ela? <risos> Conheci ela aqui. Ela veio com a irmã dela, nós conhecer aqui e casei. Quem foi meu casamento foi o doutor Cristiano. Você conhece o promotor? Foi meu professor na faculdade de direito, Moreno. Dr. Cristiano? É. Professor de senhores? É. Nossa. Eu sorteio, trabalhava lá. Sabe... Ele sabe de onde que ele é? Eu não sei. Ele é da Casa Seca. Se eu falar para o senhor... Ele, tá... ele é moreno, né? É, é moreno, baixinho, moreno. É. O senhor sabe, por exemplo, o senhor da Marinha lá embaixo, fiz a casa dele, eu, eu peguei, minha mulher ficou grávida, tem anos, eu peguei, conversei com ele, ele pegou e falou assim, ó, ah, pode deixar o seu papéis tudo? que foi lá no forno, falou, o, o, o dono do cartão, o que é isso, rapaz, tem que é um advogado. O que, que a senhora do Dr. Fernando, ah não então é por isso tem que o um monte de, tem que pagar advogado tem que ir de advogado, senhor. <risos> oh, ele, foi, ele é gente boa, né? Gente, gente boa. Gente, o senhor que fez a casa dele ali, não? Foi é, lá embaixo. É. Eu você de empregado naquela época, faz o o muitos anos. O senhor chegou a conhecer o irmão dele? Não. Que era advogado também? Não. Agora é. estava o Dr. Dr. Luiz Carlos da Silva, conhecia? Luiz Carlos da Silva. Conhecia? Não. Delegado. Ah sim. Do, do delegado, doutor é. Luiz Carlos. É. Amigo da gente. Ele tá, tá ruim de cabelo também, não tá? Ah, eu, eu, é. Ele falou assim: pô, moleque, na né, careca dele. <risos> trabalhar ah. um pouco? Vou trabalhar. Bom, oh, eu, bom, vou, eu vou pedir pro senhor um pedacinho daquele pau ali. O se o senhor não. me arranjar. Mas eu não ando. Não, eu. eu pô, é aqui na, na, na frente, você aqui pô, comigo. Eu até fiquei num toquinho pra fazer o cabo de, de, de, de, de, de faca. Isso aqui? Não, esse aí é grande, né? É, me dá um desse aí. Esse aí. Não, eu queria aquele grande que o senhor apontou lá é primeiro. Aquele lá. É. É, esses dois aí, é. Ah, eu vou levar isso aqui, viu? Ó. Você vai colocar aqui no carro pra mim? Eita, senhor Geraldo. Eu, sou geral. Ah, aí, ó. Eu tava levando... Aí, senhor, vai pro senhor o que acontece? Hein? Aí o senhor ali pegou, chegou lá, tinha... Levei quatro pessoas para trabalhar lá, o Solírio chegou lá e falou assim, escuta, você trabalha pro Gerardo? Ele falou assim, não, nós trabalhamos pro Ladico. Deus <risos> sabe comigo, não sabe meu nome, não. Ladico? Não, o Solico pegou. Aonde o pro... senhor arranjou esse apelido? Não sei, em então deu de criança. Desde criança? Meu irmão foi mandar. O senhor, o senhor falou para o senhor, meu irmão pegou, foi.. Mand... Casou a filha dele, foi. mandou um convite pra mim, foi Ladico, não sabia meu nome. Meu irmão, hein? Irmão. Não sabia meu, não. Tudo de bom, senhor. Oh, foi um prazer. Obrigado, graças, senhor. Graças. viu? Qualquer coisa, o senhor quer ver telefone? Ah, não. não pode ficar Eu já sei tá onde bom. é que o senhor mora. Eu passei aqui, ele tava fazendo um barulho com essa motocera, mas agora a motocera <risos> desfriou, não pega mais. Pega, Pega, acabou, acabou o gasolina. Acabou o gasolina? Acabou. Falou. Um abraço. Tá... Obrigado. Eu vou editar lá. O quê? Pode, pode mostrar essa, essa filmagem nossa que só falou bem? O que? Não tem problema, não, né? Mostrar o que? Mostrar o que nós gravamos aqui. Essa história é bonita. Não, então, mas eu sou aposentado com ele. Mas não tem problema, não, nada, não, é? Vai ser véio. Eu aposentado com 77 anos, né? 71 anos, né? Vixe, acabou. Acabou. Obrigado, senhor, <risos> Um abraço. Tanto. Valeu, obrigado. Você conhece o Geraldo? Esse aqui. Ah. E, e, o, e o Vadico? Ladico também, companheiro de pescaria. É, é, é, quando vai pescar é Fadico, e quando vai trabalhar aqui é Geraldo? É Geraldo. É, esse, é pessoal lá Dico, ninguém conhece o Geraldo. Esse Chico é de onde? Ah, Como é senhor? que é o nome dele? Aparecido. Aparecido de quê? José Aparecido de Amorim. Cadê o seu cabelo? Ah, ah, ah, Deve ver o seu cabelo, você tem. Esse aqui? Tem <risos> bast... é o que eu fiz, só no fim do ano que eu vou cortar. Ele não sabe o ano. <risos> Ó, Como é que é o nome do senhor? Ronaldo, pastor Ronaldo. Tudo de bom pro senhor, eu, eu ando de cadeira de roda, tem 35 anos. É, que beleza. Ó, oh, o eu... senhor é animal, graças a Deus o senhor está andando. É, eu é. quebrei a espinha num acidente de carro. Nossa Senhora. Aí eu perdi as pernas, mas eu, é. eu rodo. Eu tive vereador aqui na época do Maurício. É. O é. Maurício é. Nova Santana o Lombão, que é o bom aqui lá. Nossa Senhora. Deixou isso. Este... A última coisa, o último prefeito não roubou foi aquele Eu Ele com a caravana, velho. Na prefeitura, eu sou com a caravana, velho. É, o cara não roubou. O cara bom, viu? O prefeito não roubou foi ele, o resto é. só Ó, tem... <risos> oh, valeu! Eu tava tomando a caca lá, a mulher falou assim, eu falei, o, senhor sabe, o senhor conhece Delfino Conheço. Foi quatro, é, eu acho que vinte metros concreto para concretar lá, fez tudo é ladrão. Ela falou assim, a minha, minha, minha amiga lá é prefeita, ela é ladrão também, pronto, acabou. <risos> falou, tudo bom. Um abraço. Fica Deus.